O que importa é ter a gente gravar, né? Só de conta que o gravador não tá claro, aí, foi. você fica à vontade. A uma besteira né? mesmo, né? É, ah. Eu posso ser pertinho, não se falar besteira pertinho ah, do gravador. besteira de mais, mais perto é melhor, né? É. é mais importante bater a foto ou segurar a mão? É. é, bater a foto, né? Segurar a mão não ia dar pra segurar, né? Bater a foto, né? A gente dá pra registrar, a história não dá pra mudar, né? Gente... E você acha que o fotógrafo é a testemunha o colar da história? Eu acho, mas claro que é. Olha o garoto aqui, ó. Olha só. eu era menininha e no é ó. Olha que é. essa foto aí pro... Do... Condessa, Condessa. Olha. Condessa é quem entregou o prêmio. Ela que. Ah, essa aqui é a entrega do prêmio? Você é. tá ganhando alguma coisa, a entrega do prêmio é essa? o um diploma. Então, Prêmios regionais, é. é. Tem que fotos uma foto diferente dos outros jornais. Beira é diferente, é né? uma foto diferente. Se eles fizessem tudo baixo, a gente fazia uma de cima, sei lá. A procurar um ângulo que fosse diferente dos outros. Geralmente as fotos do Jabeira são é sempre diferentes dos outros jornais. Mas é muito bom. Aqui. Olha a chave sobre é. o Jabeira. Muito bom. Você guardou várias, né? Foi. Isso aí foi na hora que saiu o anúncio. Saiu o anúncio. Champanha, fizeram? A, a redação toda parou, né? Muita champanha. Que beleza, hein? É. E aí a carreira, a carreira mudou com isso? Ah, mudou, mudou assim. O prestígio, o prêmio S. O prêmio ele já, já começou a valorizar. É. Era... Só fui porque era depois que eu voltei lá do... da viagem, e a gente voltava, mandava os filmes depois que eu voltei, que eu, pô, eu fiz uma foto legal lá. Pô. Aí fui no arquivo e procurei. Aí que eu achei a foto do gênio. Aí, visão, reação e tal. Nesse mesmo tempo, o Jornal do Brasil resolveu fazer uma exposição dos fotógrafos do jornal. Uma amostra de fotos de fotos Todos os aeroportos do Brasil. A foto do Jânio toda semana sumia, né? As pessoas roubavam? Roubavam, sei lá. Aí eles <risos> copiavam de novo? Aí copiavam de novo. Aí virou, virou notícia a foto. Aí saiu, ela saiu publicada no caderno B. É, é porque B. essa aqui saiu na primeira página no dia da inauguração da exposição. Então, já deve ter sido um impacto, né? Para escolherem essa, porque tinha aquela. tinha essa aqui que era do. Faria de Azevedo. Do Faria de Azevedo que foi Azevedo. capa, né? Do. Caderno dele. Luiz Armstrong. É. É. Foi capa do disco dele, né? Sem, disco. sem autorização, sem crédito, sem nada, né? Como, ah, como até hoje ainda acontece. É. É e aí eles. Aí, aí saiu na capa do caderno B. A foto, né? Com, é. com a matéria. E aí, como é que foi? Como é que ela foi parar no Prêmio ESS? Qual? A do Jânio? A do Jânio, é. Né? A do Jânio depois virou notícia e tal, o Jornal publicou, só podia escrever no Prêmio ESS se o Jornal publicasse a foto. O Jornal tinha que publicar tal, eu peguei a foto e escrever no Prêmio ESS. Aqui eu acho que é o Ulisse. Não sei quem é. Evolução do Homem, ó. Olha, essa é muito boa. O Collor aqui. Tuinho lambança. Carregando o tu na ambanso. Faça, não pode voar. O Chico gosta. É o polo, né? o polo. Pô, o Chico ficou anos fazendo chá de minhas costas. <risos> de O Sérgio Cabral aí. Você fez, eu já sabia que era uma boa foto. Eu sabia que era uma boa foto. Quando eu voltei, eu dei logo. Por sinal até o negativo desapareceu lá. Do... Se eu não tivesse feito uma foto, isso aí é saia a reprodução. É, saia é Se não tivesse tão. feito uma cópia, não tivesse havido aquela exposição, o negativo depois da exposição sumiu. Sumiu? Nunca mais foi encontrado. <risos> sumiu o negativo, sumiu umas cópias toda hora. Pra fazer uma cópia melhor que os outros. Já saía. Já saía as com essa as... ideia na cabeça. A trabalhavam trabalhava com, com, com like ou com. Like. Só like. Só... Essa eu fui lá, mas levava uma OneFlex para garantir isso, a Laika liça. Eu tinha que levar outra máquina de viagem. Pilag liça? Pilag liça? Não, é não bom levar uma máquina. A não está além de não. Mas nessa viagem eu levei a Laika e, e, e, e a Roller. É? Eu fiz a foto com a Roller. Engraçado. Eu nunca me deu um tostão. Aí eu processei isso, ganhei e tal, mas até hoje não saiu. O dinheiro que é bom? O dinheiro que é bom quando eu ganhei dinheiro foi da Veja e da, da Isclé. Pelo uso de... É, porque saiu uma capa da Veja e saiu. Daí eu botei um advogado que ameaçou processar e eles pagaram lá. E, ó, ah. Essa aqui pagaram a grana. O Collor montado não. Né? <risos> bom. Essa aqui foi fácil. E aí, o ah, bicho tá pegando? é que tiroteio nas passeatas hein? Essa aqui a bala tava comendo Que foi do lado do consulado <risos> é, Consulado americano Os uhum. estudantes viram de um lado e a polícia do outro vai, tiro, né? Essa foto não é tão antiga Não, deixa eu ver Ah, essa é do Correio da Maru não, Ah, já aqui é o Pinto É o Pinto Essa Pretudo. foto aqui antiga. A linda, é antiga Muito linda, muito Uma bata Celando é a mangueira Olha, né? Olha É aqui isso? Não, é lá no seu é tratamento? É, é aqui? Não, é aqui no Paulo... Deixa eu ver, deixa eu ver. Hum. Ou o que ele segura na mão! Quem é <risos> outro, é? Seu é Nelson Santos, da manchete. Que linda! Eu tenho que fazer uma cor acho beleza. que nunca dei pra ele, sacou? Olha Olha isso! Ah, isso é lá no... Você via? Madri. Madri?